O que realmente é internet das coisas? O que que traz, né, por trás dessas três letras, algo que está chamando a atenção de tanta gente? Né? Em 1999, esse termo foi cunhado dentro de uma apresentação com a ideia de se trazer o seguinte coisas que estavam ali naquele local, no caso eram produtos né, dentro de um varejo, então a gente tinha a necessidade de identificar aquelas coisas, e até então não estou falando de absolutamente nada novo, né, identificar coisas já é algo bem, bem antigo aí, né, mas em 1999 isso foi unido à ideia de que eu posso, além de identificar coisas, levar essas coisas para a internet. Ou seja, aí nasceu essa ideia, esse conceito de internet das coisas. Eu ter dispositivos como esse que está aqui na minha mão né, e que ele poderia estar conectado a uma nuvem, poderia estar conectado a algum outro dispositivo, passando dados, recebendo dados, tomando ações, sensoriando um ambiente e tudo mais. E aí a gente vem para um gráfico bem simplório e que Muitos tomam isso como sendo uma verdade, né? de que eu tenho coisas aqui nessa ponta. Essas coisas passam por um modelo de comunicação, seja ele qualquer. Né? E hoje em dia a gente tem uma gama aí de modelos de comunicação. Então, a gente fala de modelos de longa distância, com baterias que duram três anos, dois anos. Então, hoje as possibilidades são infinitas, mas a gente extrapola bastante esse gráfico.